Muito obrigado boa tarde tudo bem é eu vou fazer a apresentação agora do do movimento da caixa de conexão com o ecossistema de inovação eu sou felipe eu trabalho na gerência de tecnologia e inovação de negócios e a apresentação então chama caixa colocando a ti em prol da independência dos brasileiros inclusive porque é a Semana da Pátria, né? faz todo sentido a gente recuperar esse propósito. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês antes é um pouco sobre a história da Caixa. Quem aqui conhece a Caixa? Levanta a mão. Parabéns. Muito bom. É, a Caixa ela foi criada há 158 anos. Esse é o fundador da Caixa, Dom Pedro II. E... Por aqui... Cadê? É, para passar, tá Aí. Dom Pedro II, ele tinha uma característica... É. Aí, obrigado. Tem... Dom Pedro II, ele tinha uma característica bastante peculiar da época dele, que ele era bastante visionário, e ele preferia interagir com os cientistas do que com a nobreza europeia. Era uma... A gente aprende isso nas aulas de história, né? E o Dom Pedro, ele ele abolicionista que era, criou a Caixa Econômica como Caixa Econômica da Corte, depois chamou Caixa Econômica e Monte de Socorro, com um propósito muito ligado à ideia de ser das startups, dos empreendedores que a gente tem hoje em dia né? pelo mundo que é a ideia de uma organização que, de fato, transforma a realidade, que mude a dinâmica das coisas, que altere a forma como a sociedade funciona. Então, Dom Pedro criou, de fato, uma organização que ficou gigante, mas que tem um espírito muito forte de startup até, até hoje. Pode passar, por favor. Então, na nossa história, nós somos criados entre uma série de papéis para receber a poupança dos escravos, que com a economia podiam comprar sua alforria. Então olha que, que provocador né? para o século XIX criar uma instituição que recebia coisas, né? os escravos, a gente sabe, não eram considerados pessoas, e que podiam guardar o dinheiro que eles conseguiam é, ganhar com o trabalho e com isso comprar o direito de se tornar uma pessoa. Então esse, é um, esse é o principal papel da Caixa No início do século XIX Na metade, desculpa, do século XIX Então a gente foi o primeiro Primeira organização voltada Para transformar a dinâmica Da escravidão, né? Para começar A torná-la obsoleta Até que ela foi abolida A gente foi também O primeiro banco a abrir conta Para mulheres no Brasil E o primeiro banco a empregar mulheres No Brasil As mulheres... No século XIX, como em muitas situações ainda, elas não, não, tenha, não tinham né, a possibilidade de ter conta bancária, de ter patrimônio próprio, elas pertenciam ao pai ou ao marido. Então era uma dinâmica de escravidão também, só que elas eram em tese livres. E a Caixa foi criada também para que as mulheres tivessem a, a possibilidade de serem sujeitas à sua própria vida. A Caixa ela tem um papel muito forte em dois grandes setores da sociedade, na, na, na dinâmica brasileira, que é a habitação, uma delas que a gente incorporou, inclusive, no final dos anos 80, o Banco Nacional da Habitação. Nós somos o maior banco financiador de habitação da casa própria né, no, no Brasil. A gente também é o líder da poupança. A poupança que é o principal instrumento em que as pessoas conseguem juntar, guardar recurso para formar seu patrimônio. Pode passar. E dentro dessa nossa história, uma história que é interessante, eu, eu gosto sempre de provocar, o pensamento no século XIX de um, de um país escravocrata e de uma organização que atendia escravos. Então a gente foi criado, eu gosto sempre de da gente lembrar disso, nós fomos criados para questionar o status quo, nós fomos criados para questionar a realidade que está posta. E qual é a realidade que está posta para a missão da Caixa? que não existe ser humano invisível. Então, o escravo era o invisível, a mulher era outro invisível, o pobre é o invisível, o marginalizado digital é o invisível, o excluído digital é o invisível, e para caixa ninguém é invisível. Todo ser humano é um ser humano. E a gente vem criando soluções inovadoras na nossa própria razão de ser, na nossa, na nossa própria origem, para cumprir esse propósito de trazer à luz todos os seres humanos. Então, a agência Barco é uma a agência Barco é uma das inovações que nós fizemos para levar os serviços bancários e a cidadania para todos os cantos né do país, lugares em que não é possível chegar de carro ou de ônibus. É, quem viu, inclusive, aqui na feira tem o Caminhão da Caixa, outra inovação para a gente conseguir levar serviços de cidadania para todo mundo, tem a agência Caminhão também, tem a agência Barco. Então, apesar de da, da gente chamar Caixa... Um jargão comum para falar de inovação é pensar fora da caixa, né? E a gente pensa fora da caixa o tempo inteiro dentro da caixa, para que a gente possa cumprir esse papel de novo de trazer à luz a visão de que todo ser humano é um ser humano visível e digno dos direitos de cidadania. Então, para isso, uh, o nosso programa todo de inovação, ele chama Caixa Lab, está aqui, ó, nome. O programa de inovação da Caixa. Ele tem uma série de iniciativas, eu vou falar de duas aqui, que são as ligadas ao ecossistema de inovação, então as que, o que a gente chama de inovação aberta. Então o primeiro deles, deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. O primeiro deles foi um convênio também pioneiro no Brasil, foi o primeiro convênio de inovação assinado com a Universidade de São Paulo, num modelo, num molde que não existia no Brasil até então, então, a Caixa e a USP foram pioneiras na criação do Programa de Parceiros Tecnológicos. Aí vou mostrar para vocês agora um vídeo de como é o nosso espaço lá na, na USP. Então, o um espaço que as pessoas podem é, conviver, né? uma parte de convivência. É, daqui a pouco vai virar, tem uma, tem uma sala em que a gente usa para fazer os projetos de discussão, cocriação, oficinas de design thinking e outras ferramentas e técnicas de ideação. E aqui é onde a gente faz as principais discussões com os pesquisadores da universidade para temas que sejam relevantes para a Caixa no cumprimento do seu papel e também sejam de interesse dos pesquisadores dentro das áreas de conhecimento das fronteiras de conhecimento que a universidade tem o papel de desbravar. Né? Então, a, a, é um movimento em direção, em direção à academia para a gente conseguir expandir a fronteira do conhecimento e dentro dessa fronteira do conhecimento encontrar solução para problemas que a gente chama de persistentes. Né? Aqueles problemas que você tenta resolver de uma forma simples e ele fica pior do que estava anteriormente. Então, a fronteira do conhecimento da universidade é forte para isso. Então o convênio com a USPES, convênio de inovação, ele tem quatro grandes é, possibilidades e uma quinta de uma, diver, de uma diversidade de alternativas. A primeira delas é a gente fomentar de fato a pesquisa, pesquisa voltada para caminhos alternativos de futuro. Então a gente tem o desenho do business as usual, né, da sociedade, como as coisas estão e que poderão continuar assim e a provocação da pesquisa para a gente encontrar caminhos alternativos. Que outras soluções, que outros rumos nós podemos oferecer para o Brasil dentro dessa visão de transformar para melhor a realidade das pessoas. Toda a frente de experimentação, e experimentação no modelo clássico, né, quando a gente fala de experimentação, de fail fast, fail cheap e learn faster, esse é um ponto importante, Inclusive, por estarmos dentro de uma universidade, não é só o errar rápido, errar barato, é aprender mais rápido ainda com esses erros, que a ideia do experimento é você acertar. Né? Ninguém começa experimentando para errar, mas aí a gente experimenta e os fracassos servem para você encontrar novos caminhos. Capacitação também dentro de uma universidade, pensando na Universidade de São Paulo, é algo bastante vasto, né? as alternativas as oportunidades de aprendizado. É, o acesso às startups que ficam dentro das incubadoras universitárias. A USP tem uma série de incubadoras vinculadas às escolas e institutos. E a gente tem, pelo convênio, prioridade na conexão com as startups que nascem lá dentro. E uma série de outras possibilidades de eventos, parcerias de consultorias, é, outras formas de aplicação dos conhecimentos do trabalho de extensão da universidade também é, para o interesse da Caixa em comum acordo com a USP. Esses são os temas, está cortadinho ali, mas esses são os temas dessa primeira rodada, desse primeiro ciclo de experimentação com a universidade. Então, soluções para a sociedade, focando principalmente a camada de mais baixa renda do nosso país. É, soluções para microempre, microempreendedores. E aí, a startup ela pode ser microempreendedora, ela pode estar antes do microempreendedor, né, que a... Quando começa de fato a semente, o anjo ainda não são estruturados, né? Com com a figura do meio, o é, trabalho de ciência de dados, inteligência artificial para diversas formas de análise, rastreabilidade da cadeia de valor. Então são temas interessantes voltados para o futuro na rastreabilidade tanto dos fornecedores quanto da temática de sustentabilidade, que é um desafio grande das organizações quanto maior ela é, é garantir a rastreabilidade da sua cadeia de suprimentos com as premissas de sustentabilidade, né? Então, da viabilidade econômica, da justiça social e da prudência ambiental ao mesmo tempo nessas soluções, e soluções diversas de formas de orçamentação é, corporativa. Aí o segundo... Pode pode passar de novo para mim, por favor. Aí. Aí, essa é a frente do trabalho de conexão com as startups de fato, então, é um outro ator importante do ecossistema global de inovação. E aí... Pode passar para mim, por favor. Nessa experiência com startups, o nosso primeiro movimento foi em 2015, quando a gente fez uma chamada de desafios de negócio de impacto social. É, com a Artemisia, uma aceleradora focada em negócios de impacto social e a busca eram para soluções financeiras, de educação financeira e inclusão financeira de beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Então, pessoas que são alvos dessas duas políticas públicas, e que a gente pudesse criar soluções que fomentassem a inclusão e a educação financeira. Pode passar. Essa foi a foto dos finalistas. Nós tivemos cinco finalistas num processo que iniciou com mais de 450 candidatos, né? startups candidatas. E cada um deles recebeu até 200 mil reais para poder testar a ideia deles, a proposta de solução deles, na dinâmica que a Caixa colocou, que apresentou no contexto dos beneficiários do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Pode passar. E aí eu vou mostrar para vocês o, o, a proposta do ExLab, que é o, o programa de estruturação de chamadas de Startup, que ele ainda está em discussão é, corporativa. Então, existem uma série de possibilidades aqui que eu vou mostrar, e eles ainda não estão todos finalizados. Eu vou compartilhar cada uma das etapas que a gente está pensando, é, enquanto tem esse processo de, de decisão corporativa sobre cada, uma, cada um desses itens desse programa. Então, o primeiro foco é uma chamada pública de desafios, e desafios que obviamente falem com a nossa história. Então, desafios que ajudem a Caixa a se conectar com startups que cumpram, ajudem a Caixa a cumprir o seu papel de transformar a realidade dos brasileiros. Que é o que a gente coloca aqui, startups que serão convidadas para resolver desafios da sociedade por meio da criação de novos negócios com a Caixa. Então, novos negócios da Caixa e com a Caixa, criados por essas startups, por diversas pessoas, que tenham soluções que ajudem a resolver problemas persistentes do nosso país. Aí a, a, o processo como um todo, ele vai funcionar em cinco grande, grandes etapas, cinco grande, grandes passos. Então o primeiro processo, uma premissa que a gente usou para o processo é que ele fosse inovador nos seus instrumentos e colaborativo nos seus métodos. Então o primeiro item é um processo de inscrição, que é o que eu vou, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o endereço onde poderão fazer a, a, um pré-cadastramento de startups interessadas em se conectar com a Caixa, um processo de seleção à luz da temática do desafio, então a gente vai ter uma série de startups cadastradas, nem todas obviamente se conectam com o desafio, então, vão ser lançados uma série de desafios, aquelas que têm aderência, são selecionadas. Dentro do processo daquelas aprovadas nessa seleção, a gente tem uma etapa de mapeamento de risco e avaliação cruzada. Então, esse é uma abordagem diferente na forma de relação entre grandes organizações e startups, que é focar na capacidade das startups, em conjunto com a, com a Caixa, né, com essa grande organização, mitigar os riscos da solução e uma, uma avaliação cruzada entre os próprios candidatos para que eles digam quais são as possibilidades de melhoria na solução que está sendo apresentada. Porque uma premissa interessante é que ninguém sabe mais da sua ideia do que você. Ninguém sabe mais da sua solução do que você. E o importante para quem está buscando a parceria, no caso a Caixa, que está fazendo o convite, que está fazendo o chamamento público aos interessados, é que a gente diga o que é que a gente quer. Então, qual é o problema que a gente quer resolver? O que é que precisa ser respondido? O como vai ser da criação, claro, da, da capacidade criativa de cada uma das startups que participarem. O que a gente quer fazer nessa etapa aqui do mapeamento de risco e da avaliação cruzada é permitir que todos consigam colaborar para avaliar qual das ideias tem maior capacidade de mitigar o risco de atender ou não atender esse desafio. Uma quarta etapa de testes, então cada uma delas é um funil, né, então vai diminuindo a quantidade de aprovados, e aí na parte de teste a gente faz o teste de conceito daquela solução, daquela proposta, e avalia o quanto aquilo, o né, quanto aquela, aquele meio de responder a, a, ao problema que foi apresentado, de fato consegue entregar, gerar valor e entregar a solução que está sendo buscada. E por fim, um processo de contratação, é, olhando inclusive as, as, a nova dinâmica legal da lei das estatais, provavelmente, não sei se todo mundo está familiarizado com ela, ela dá um dinamismo maior para as estatais poderem se conectar com startups e fazer parcerias de negócio mais dinâmicas do que a gente estava acostumado com a lei das licitações. Então, na etapa de avaliação, que é aquela que eu falei para vocês que é a segunda né, da, da seleção, a gente vai definir, né, vai ser construído, definido um processo para estabelecer uma banca que seja composta com um mix de profissionais, que sejam profissionais de mercado, de universidades e especialistas da Caixa naquele tema correlato ao desafio. Essa aqui é a carinha do site, da, do, da plataforma de inovação da Caixa, o Caixa Lab. É, Existem três grandes funcionalidades que estarão disponíveis nessa plataforma, nesse movimento da Caixa buscar se conectar com os atores do ecossistema. A primeira que é a colaboração é a ideia de cocriar mesmo soluções junto com clientes e não clientes da Caixa para desafios dessas pessoas na dinâmica do que os bancos têm a oferecer. Serviços financeiros, quais novas soluções financeiras podem ser co-criadas. O segundo que é o XLAB, que é esse, essa parte da chamada, o desafio de startups, essa dinâmica que eu mostrei aqui agora. E a terceira frente, o OpenX, é a, a abertura de, de, das fronteiras da caixa para ela conseguir se conectar com as startups, é, disponibilizando APIs e outras, outras formas, né, outras soluções tecnológicas que permitam o trânsito de, de soluções diferentes e a, e a conexão com atores diferentes do ecossistema. Pode passar, por favor. Esse aqui é o endereço, quem tiver interesse. cachalab.com.br. Nesse endereço, a gente vai conseguir fazer... É, vocês vão conseguir se inscrever. Inscrever a, a startup de vocês e um, um cadastro. Nesse cadastro, a gente, na hora que lançar o primeiro desafio, já vai mandar a comunicação para todo mundo que tiver inscrito para entrar no processo... Que eu, que eu apresentei aqui agora há pouco. É isso. É isso. Muito obrigado. É, tentei ser rápido para ter possibilidade de, eventualmente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, a gente poder responder. Se tiverem alguma dúvida é, sobre o processo que não que a gente não consiga responder aqui ou que vocês não consigam perguntar, pode mandar e-mail para a gente. É getin@caixa.gov.br vocês se dá para ler ele, g-e-t-i-n, arroba caixa.gov.br E o site lá do caixalab.com.br Tá bom? Muito obrigado Vou tirar uma selfie com todo mundo aqui, tá bom? É, não é, isso não é uma selfie. <risos> é... Tá é. Muito, bom. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Ali. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Primeiro lugar, é Ricardo. Nesse primeiro momento, no endereço lá, é só para as startups se inscreverem. Ainda não Isso. tem as ideias Isso. que a Caixa pretende fazer. Nesse primeiro momento é só a inscrição. Isso. Né? Tem uma previsão para aparecer as ideias que a Caixa pretende que as startups desenvolvam. A gente está agora no processo de é, definição corporativa desse programa aqui. Então, não tem uma data ainda para te dar, mas assim que ele for... É, aprovado, né? assim que ele for finalizado As discussões é, internas Que estão no processo A gente vai começar a lançar os desafios não, Eu não tenho uma data ainda Alguém mais? Ali, ó. Boa tarde, tudo bem? Bom uh, Eu queria perguntar sobre o OpenX Tá. No caso, essas APIs, essas informações, são só para as startups, parceiras, fora da caixa ou vai ter conteúdos para a galera departamental também trabalhar? Ah, tá. É, estamos aqui, nessa frente, para essa plataforma, como ela vai ser voltada para o ecossistema de inovação, para ação externa, aí é para atores externos. Mas tá, tem a discussão corporativa de como viabilizar o intraempreendedorismo. Né? Que aí são soluções para viabilizar que os empregados, os, o, as pessoas que constroem a caixa, né, os funcionários, a gente, consiga construir soluções também. São duas discussões é, diferentes que podem usar a mesma solução tecnológica, mas são estratégias diferentes. Tá? Mais alguma coisa? Não? Mais alguém? Não? Então tá bom, muito obrigado!